Nós vamos ver nesse vídeo que o Dilmo está derretendo, tanto por ataques dos jornalistas por suas declarações, tanto pelo Centrão, que quer um espaço maior nesse poder. O Dilmo viveu em uma era diferente, onde apenas William Bonner tinha opinião. Era boa noite e a opinião dele, sem parar, sem parar, Opinião de um babaca que se acha superior a todo mundo Mas no fim do dia é só um babaca parcial E aí, hoje na era da internet Qualquer ser humano pode ir lá criar uma rede social Pode criar um Twitter e dar a sua opinião E dar a opinião sobre a opinião de outra pessoa E por aí vai opinião da opinião da opinião da opinião da outra pessoa E de repente todo mundo tem uma opinião agora é completamente diferente, é um jogo totalmente diferente, onde a sua opinião, independente se você é um perfil de um milhão de seguidores ou dez seguidores, a sua opinião, se ela for relevante, ela recebe uma mágica chamada compartilhamento. E aí uma pessoa que tem mais seguidores compartilha da sua opinião E mais pessoas compartilham daquela sua opinião E quando você vai ver, uma pessoa que não tinha nenhum seguidor De repente está com dezenas de milhares de likes Em um post que viralizou E isso tem acontecido em toda essa rede Então é por isso que o Dilma não está preparado para a internet Ele conseguia controlar a opinião de todo mundo Com o William Bonner falando Agora, que, qual que é a opinião do William Bonner? Eu acho que ele nem tem Twitter. Ele está tão acostumado lá no trono dele na Rede Goblins que ele não precisa debater com a população. E aí temos jornais e jornalistas atacando a primeira declaração imbecil do Dilma em relação à paz da Ucrânia com a Rússia. Independente de que lado você esteja, numa guerra, a mais burra é falar Oh, vamos todo mundo dar as mãos e cantar com baiá. Não é só burro, é uma política fajuta e nojenta. É... O típico Dilma, ah, vou tentar agradar o máximo de pessoas possíveis, temos que falar sobre paz. Para a esquerda, isso é horrível, porque a Rússia está invadindo o território dos pobrezinhos globalistas ucranianos. Já para as pessoas pró-Rússia, não vou nem chamar de direita, porque a direita ficou toda com a Ucrânia, mas aqui no canal foi diferente. E nós ficamos do lado dos nacionalistas, daqueles que estão pensando no seu próprio território. Lembrando que a Ucrânia pediu o boicote ao Nord Stream, que a Rússia precisa para enviar gás à União Europeia. Então, a própria Ucrânia foi quem começou essa treta com a Rússia, mas a mídia podre vai contar o contrário, certo? Então, essa fica aí como anedota a minha opinião, que são, de fato, o que realmente aconteceu por um acaso só. Mas, vejam vocês, os jornalistas não aguentam mais. Daqui o Samuel Pancher. Quem que é o Samuel Puncher, verificadozinho? Jornalista retratando a realidade distópica no Metrópolis. Aí ele tem o contato dele, né? É o Shoffing, é o chofe. Aí, né? vocês podem ver, é exatamente o que eu falei. Mais uma declaração igualando o presidente do país invadido e o responsável pela agressão. Tudo que a Ucrânia tem feito é tentar se defender da invasão russa. Zelensky deve parar de fazer exatamente o quê? Diz ele, né? Atacando o Dilma imbecil que escreveu assim... Precisamos começar um grupo de países que se organiza pela paz. Alguém tem que falar para o Putin e os elenhos que para pararem a guerra. Acho que o Biden tem a clareza de que a guerra tem que parar. Eu disse para o Biden que temos disposição de conversar. Esse imbecil falou certo que era, ia resolver tudo num bate-papo de boteco tomando uma cervejinha. Agora é hora de cumprir essa promessa. Ou você é mais uma promessa de campanha não realizada, tio. Mais uma coisa imbecil que ele falou e agora ele tenta jogar como se fosse. Ai que lindo! Ele é da paz, gente! Ninguém ganha numa guerra! Oh meu Deus do céu, ele é tão lindo, tão maravilhoso, tão sensato. Ai por que eles não ouvem o Dilmo? Por favor, ouça ele, Dilmo! E aí, né, me você vê um monte de gente fazendo a mesma ataque, todo mundo comentando a mesma coisa. É, ah, Dilma é muito burro, não né? sei o que esse Dilma, ai meu Deus do céu. Não, meu Deus. Aí, vamos ao caso aqui do Centrão. Estou com uma matéria da Jovem Pan, que está muito boa. Diz o seguinte. aproximação com o governo Dilma racha Centrão expõe desconfiança mútua em negociação por cargos. Então, ele não consegue agradar os jornalistas, porque os jornalistas hoje podem ter passado o pano máximo que for para tirar o Bolsonaro. Mas uma vez que o Dilma subiu lá... Eles precisam dos likes, eles precisam do compartilhamento de suas opiniões, precisam continuar em destaque nas redes sociais. E não dá para fazer isso indo contra a maioria da população, certo? Mas aqui no Centrão a tentativa de aproximação do desgoverno do presidente Dilma com os partidos do Centrão é marcada por um clima de desconfiança mútua e causou uma espécie de cisão nas bancadas destas siglas. Com o início da nova legislatura e a vitória histórica de Arthur Lira na Câmara, articuladores do Planalto iniciaram as primeiras movimentações para destravar as indicações para o segundo e terceiro escalões da máquina pública, a fim de ampliar a base de apoio no Congresso Nacional. Em alguns casos, porém, o acordo esbarra em pedidos ambiciosos. Segundo apurou o site da Jovem Pan, o comando da CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, da SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além de diretorias dos Correios, por exemplo, estão entre as prioridades dos caciques partidários. Por outro lado... Alas menos pragmáticas dessas legendas defendem uma oposição firme ao Planalto e cogitam, inclusive, obstruir votações de propostas tidas como fundamentais para o Executivo. Então, quem esperava que o Dilma aí ia ter todo mundo do lado dele, o centrão todo iria abraçar o Dilma? Parece que a história não é bem assim. Interlocutores de Dilma, ouvidos pela reportagem, afirma que o presidente da República quer testar a, finalidade, a fidelidade dos congressistas antes de avançar nas negociações. Líderes de partidos como progressistas, partido liberal e republicanos, no entanto, condicionam a entrega de votos à concessão de espaços no governo. Mais do que isso. A entrega de cargos estratégicos de alguns ministérios, aliados do Planalto, está entre as principais reclamações do Centrão. Um dos casos mais citados ao site da Jovem Pan envolve o Ministério do Turismo. A pasta foi entregue à Deputeg federal Daniela Carneiro, que é do União Brasil, mas a autarquia especial ligada à pasta, o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, foi entregue ao ex deputado federal Marcelo Freixo, que deixou o PSB para se filiar ao PT. Então, aparentemente, esse monte de, de cabide, de emprego, de ai, todo mundo precisa de um carguinho no governo de um todo mundo que fez o L, não está colando muito bem para o Centrão, não. Eles querem uma fatia desse bolo. Não pensem que é, porque eles estão preocupados com o Brasil. Não é? Apesar das negociações... A articulação política do desgoverno Dilma sabe que não contará com o apoio integral das bancadas de PP, PL e republicanos. A ideia é furar a blindagem destes partidos e conquistar votos no varejo, avançando aos poucos com costuras de bastidores. As pessoas próximas, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, costuma dizer que, para ter um cenário confortável no parlamento, o governo trabalha com a possibilidade de ter uma base de 55 senadores e 320 deputados. Com esses números, o Planalto teria votos necessários para aprovar, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição, que exige no mínimo 49 votos no Senado e 308 na Câmara. Um exemplo de aceno do PT ao partido comandado por Valdemar Costa Neto. Ocorreu nesta quarta-feira, blá, blá, blá. E aí, o ponto desse, uh, dessa questão é justamente como a própria esquerda não tem controle ainda total do Senado. E o Centrão não quer entregar isso de bandeja nenhuma. Agora, como é que isso pode mudar? Com sua pressão. Assim como aconteceu com o Pacheco, pode acontecer de quarto lira pode acontecer com o congresso inteiro Nós temos que mostrar que qualquer pessoa que fique do lado do Dilma Jamais terá nosso apoio E a única forma de fazer isso é ir nas redes sociais desse senador Cada estado tem três Então você vai na nos três senadores do seu estado cobra os deputados do seu estado Mas ah, olha isso daqui Os caras não estão felizes não, gente Estão completamente desesperados Dentro dos progressistas, uma ala chamada pela independência do partido, pelo menos por enquanto. Durante o avançar das negociações, o senador Luiz Carlos Renzi, que integrou a tropa de choque do governo Bolsonaro na CPI da Covid-19, afirma que pautas positivas para o Brasil serão apoiadas, mas sem alinhamento com a base lulista. Não temos interesse em fazer oposição simplesmente por ser oposição, mas não somos base. Temos nossa independência, por exemplo, dinheiro brasileiro em obras em outros países, não podemos aceitar que isso aconteça, menciona, então a nossa opinião aqui, seja nas redes sociais, seja no Twitter, seja no YouTube, está sim levando em consideração, os jornalistas não conseguem bater de frente com ela, se os jornalistas não estão batendo de frente, os senadores olham e falam, isso é ruim para os meus votos. O Lula, eles não estão nem aí para ele. Qualquer senador só está preocupado em manter seu cargo, assim como qualquer político. Então a nossa pressão tem que ser maior do que nunca. Se você está triste, se você acha que as coisas não estão avançando bem, é hora de meter marcha. É hora de finalmente mostrar para o Dilma o que, que é a era da internet, certo? Então contemos com esses políticos julgando junto com nossa população, certo?